Olá, galera! Muito boa tarde! Vão entrando aí... É... Pra quem não me conhece, eu sou a Renata Prado e a convite do Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo eu estou aqui para mediar uma conversa de um tema super interessante que é sobre funk e educação e vai ser um papo bem interessante, vai ser um papo bem legal e eu vou convidar mais uma pessoa para participar desse bate-papo aqui hoje. Para quem está chegando agora, é, eu queria explicar um pouquinho do que é esse bate-papo e o que é, o é, é a proposta do programa Reconexão. Então, é, o Reconexão Periferias é um projeto que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais de abordagem que é a cultura, o trabalho e a violência. E hoje tem mais de 800 organizações e redes é, que acessam esses materiais a partir da funda do, do site da Fundação Perseu Abramo. Né? A Perseu Abramo é uma fundação muito importante no campo intelectual e ramificando a expansão do que é a Perseu Abramo, é, te existe esse projeto Reconexão Periferias e a convite da Juliana Borges, inclusive, muito obrigada, Ju, pelo convite. Eu estou aqui para mediar uma conversa sobre estereótipos do funk e acesso à educação com o Tiago. O Tiago é mais conhecido como Chavoso da USP, ele já está aqui, vou dar um tchauzinho aqui para ele, eu já vou convidá-lo para participar aqui com a gente. Eu sou a mediadora da conversa hoje, e o Tiago, ele é o nosso convidado, então a gente vai falar um pouco sobre estereótipos do funk e acesso à educação. Eu vou chamar o Tiago aqui agora, a gente começar a nossa, o nosso bate-papo. Um, deixa eu colocar aqui. Tô chamando o Tiago aqui, ele vai entrar. Por enquanto, vão entrando aí, galera. Vão entrando, vão divulgando para o pessoal a nossa live. A live hoje está bem interessante. Caiu? Vou tentar de novo aqui, então. Espera aí. Bora lá de novo. E aí aproveitem aí, chamo uma galera para participar desse bate-papo, dessa live. Hoje o assunto é bem interessante com duas pessoas que de fato entendem esse universo funk e academia. Esse é um papo bem legal, esse é um papo bem interessante. Eu separei algumas perguntas aqui para o Thiago e aí a gente vai conversar um pouco. E aí, amigo, foi? Vão entrando, vão entrando. Não está chegando a solicitação? Uh, tenta você me mandar a solicitação então para mim, para mim aceitar aqui. Entra e sai da live de novo, que aí vai aparecer a solicitação. Aí eu aceito. Que eu estou chamando aqui, mas não sei por que, que não está rolando. Boa tarde, Quércia. Tudo bem? Já vamos começar nosso bate-papo aí. Beleza? Convide aí seu, todo mundo das suas redes sociais aí, galera. Porque o papo vai ser bem legal. E aí agora eu tô esperando o Thiago mandar a solicitação aqui para mim. Pra gente já começar o nosso bate-papo aí, visualizar. Acho que agora vai, hein? E aí, enquanto isso, Thiago, enquanto o Thiago vai entrando, a gente aguarda ele aqui Ué, por que que não tá indo? Hum... Bom, eu vou cancelar e vou tentar chamar de novo Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, galera, mas tudo será resolvido, tá? É, então, ele já saiu. Aê, agora deu certo. Foi. <risos> Finalmente, meu Deus, que, que agonia. Não sei o que né? fica acontecendo com meu celular. Não, mas já deu certo bom primeiramente viu? boa tarde Tiago seja muito bem-vindo ao reconhecimento boa preferido. tarde obrigado viu desculpa aí gente por esse probleminha técnico aí mas é isso boa tarde aí para todo mundo bom é, primeiro um prazer né falar com você enfim é uma honra é, receber esse convite para ter essa conversa com você eu já conheço um pouco da sua trajetória e ter recebido esse convite da Fundação Porção Abramo, do Reconexões Periferias, para conversar com você, está sendo uma experiência em tanta. É, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco quem é você, o que você faz, enfim, por favor, se apresente. <risos> Também quero falar que é um prazer para mim estar aqui nessa conversa com você hoje. É também é um prazer pelo, pelo convite aqui. né? É, enfim, vai ser um papo bem da hora aqui. O meu nome é Thiago Torres. É, sou conhecido aí na internet como Chavoso da USP. Tenho um canal no YouTube com esse nome, né? então eu sou YouTuber também. Mas eu sou estudante é, universitário. né? Antes de ser YouTuber, né? faço ciências sociais lá na USP. Estou no terceiro ano. É, atualmente moro em Guarulhos, mas eu cresci na Brasilândia, na né, Zona Norte de São Paulo E ah, basicamente é isso, tenho 20 anos e é isso, o resto vocês vão conhecendo aí na live ah, Novinho você, você entrou na USP Em 2018 Ah, legal, bacana Bom gente, como eu disse, né é, no começo da nossa live, o tema da nossa live é sobre estereótipos do funk e acesso à educação. E aí, é, eu queria fazer algumas perguntas para você, Tiago. É, eu, né, como eu estou aqui no papel de mediadora, eu tive o trabalho de pesquisar um pouco sobre a sua trajetória. Né? Então, eu me deparei com algumas entrevistas super legais que você já deu para vários blogs, para vários portais. E aí teve uma entrevista que eu achei super interessante que você deu para o Jornal do Campus, da USP, onde você tem uma fala que você diz que você, era, que você é ou era bastante encarado dentro da USP porque você se veste diferente praticamente de todo mundo. né? E aí eu queria que você falasse para a gente é, como você vai ser em espaço universitário, elitizado, uma vez que a sua estética deixa bem claro que você é um fanqueiro e a gente sabe de todos os preconceitos, enfim, que a sociedade e principalmente o um espaço tão elitizado como a USP tem com pessoas que deixam evidentemente no seu no seu estilo que é da periferia. E eu queria que você falasse um pouco de como é ser fanqueiro nesses espaços universitários. Uhum. Então, é, acho que é complicado a gente ser minoria, né? Em qualquer lugar que a gente tiver assim, né? Tipo, que só tem você ou poucas pessoas parecidas com você lá dentro, sempre vai ser complicado, né? E aí quando a gente pega pra falar sobre a USP, como você falou, a gente tá falando de um, de um espaço extremamente elitizado, né, mano? Tipo, é uma universidade pública, mas é frequentada por gente rica, basicamente, né? E aí qualquer pessoa que fuja um pouco desse padrão, né, ela vai ser discriminada lá dentro. Então você vê que o tratamento diferenciado, ele vai ser dado contra pessoas negras, né, ele vai ser dado contra pessoas pobres, pessoas que vêm de escola pública. E aí quando você coloca ainda mais uma agravante que é o estilo, né, que é o jeito que a pessoa se veste, mano, tipo, isso... É, acho que piora muito, né? Porque, tipo, a aparência é, é a primeira coisa que alguém vai ver quando olhar para você, né? Então, é, a, a presença de pessoas negras lá, pessoas pobres, da periferia, tem aumentado cada vez mais né, nos últimos anos. É, principalmente graças às cotas, principalmente graças ao, ao Sisu, o Enem, né? E vários outros tipos de políticas afirmativas, né? Mas... Ainda assim a gente percebe que a quantidade de pessoas com o nosso estilo ainda continua sendo a minoria da minoria, né? Eu não vou falar que eu sou o único lá, mas infelizmente eu sou uma minoria, né? E eu, eu falo isso muito claramente, né? Infelizmente, porque tem muitas pessoas que tipo, às vezes acha que eu eu gosto de me destacar, de ser diferente, então assim da maioria, mas eu não gosto, sabe? Muito pelo contrário. É, eu queria muito que eu entrasse na USP e todo mundo que eu visse ali tivesse meu estilo, ou pelo menos a maioria, sabe? Porque, tipo, o primeiro choque que eu tive, um dos primeiros choques que eu tive quando eu entrei lá foi justamente esse, né? Porque o perfil de pessoas que eu convivia na escola e que eu fui passar a conviver lá era totalmente diferente, né? Porque a gente que estudou escola pública aqui na periferia de São Paulo, ou região metropolitana, né? Eu fiz o um ensino fundamental em São Paulo, na Brasilândia, e o ensino médio aqui em Guarulhos. E é a mesma coisa praticamente, né? É, enfim, sala de aula né, cheia, lotada, sem professor os moleques, toda a maioria se veste com esse estilo funkeiro, né as meninas também tem o estilo delas e pá. e aí você entra lá e a maioria são negros também aí quando você vai pra USP, né mano qualquer universidade, falar a verdade é justamente o oposto, né a maioria é branco, a maioria é de classe média ou é rico, é, quase ninguém se veste desse jeito, porque a gente também percebe que a maioria das pessoas pobres quando entra lá infelizmente elas acabam é, tentando se adequar muito àquele espaço, né? Mas é, é compreensível, de certa forma, porque a pressão é muito grande, sabe, mano? É, eu percebo isso, né, tem a ver com a pergunta que você fez sobre a discriminação e tudo mais. A pressão que existe lá dentro é muito forte é, para você se adequar àquele espaço, né? Porque a USP, pelo menos, como eu falei, ela é extremamente elitista. Né? É, uma, é uma universidade que a história dela mostra que ela foi criada... Para elite paulistana. Isso é muito evidente. É... E ela é, é muito eurocêntrica também. né Então ela está ela totalmente com os olhos virados para a Europa. Você pega o, é, o que a gente estuda lá, mano. É só europeu. A gente só estuda intelectuais da Europa. Brancos, homens, etc. Né? Então a linguagem que o pessoal usa lá dentro é a linguagem mais acadêmica. Né? Mais rebuscada. Enfim. Então, o ambiente vai fazer de tudo para você que é uma pessoa negra, que é uma pessoa pobre para que você não, não queira mais ser como você era para que você queira se afastar da, da periferia né? e da, da cultura negra, da cultura periférica e se adeque naquele, naquela caixinha né? isso é muito violento, mano. isso é muito pesado né? e, e, enfim, as formas de preconceito que a gente pode sentir lá dentro são várias isso vem de todos os lados Vem dos professores, vem dos alunos, vem dos funcionários, vem da polícia, que tá dentro do campus também, né, tem polícia militar lá dentro, tem a guarda universitária. Então você percebe o preconceito desde coisas mais mínimas, né, até situações mais, mais extremas, maiores, mas enfim, né, eu acho que eu posso falar ao longo da live para não responder todas as perguntas logo na primeira, né? Pra se deixar, eu falo pra caramba. <risos> Não, eu também falo pra caramba e foi bom você já ter falado um pouco isso, porque a próxima pergunta ela vai dar norte aí no que você já estava falando. É, eu sou dançarina de funk, eu venho de uma época, você tem 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 10, eu sou 10 anos aí mais velha que você, e eu comecei, eu peguei o começo dos baile funk aqui, do surgimento do funk na capital aqui de São Paulo, né? Então, eu sempre fui para baile funk desde muito nova e eu sempre carreguei esse meu, esse meu estilo mesmo de funkeira desde novinha. E eu entrei na faculdade, eu estudo na Unifesp, na Federal de São Paulo, e eu entrei aos 23. E no começo foi um choque assim para mim hoje eu já estou bem mais acostumada mas no começo para mim foi diferente porque no baile aqui no bairro mesmo não precisava nem ser no baile mesmo mas no bairro você indo numa praça na escola no mercado você vê pessoas vestidas igual você quando você chega na universidade por mais que a minha universidade esteja na periferia porque o campus da minha universidade é no bairro do Pimentas em Guarulhos e por mais que seja em periferia as pessoas que estão dentro daquela universidade não são da periferia, né? E mesmo eu estando dentro de uma universidade, na periferia eu me sentia fora é, da casinha Justamente porque as pessoas que estavam ali dentro da universidade não eram na periferia E inclusive elas achavam estranho o estilo das pessoas da periferia, né? Enfim, é, a nossa estética ela fala muito sobre a gente A ponto de fazer professores subestimarem a nossa capacidade intelectual Justamente porque a gente tem uma estética periférica Eu já tive, infelizmente, a experiência de ouvir de uma professora é, Que mulheres que usam short curto é, não têm perspectiva de vida Mulheres que ficam dançando, rebolando, não tem perspectiva de vida. E eu sou dançarina de fã há <risos> 10 anos e eu, eu tava na sala de aula. Então, é esse absurdo. tipo de coisa que eu já encontrei na Unifesp, com professores falando esse tipo de absurdo para mim, achando que só pelo fato de eu ser funkeira, e eles nem imaginar que eu fosse uma funkeira, talvez, é... Uhum. Eles, eu tive essa experiência horrível. E eu queria saber de você se em algum momento na FEFELeste, na USP, algum professor já subestimou sua capacidade intelectual por conta da sua estética de panqueiro. É, acho muito interessante falar disso que você falou, né? Que é, sobre como a gente está na região que a gente mora, né? As pessoas ao nosso redor, tipo, se vestem parecido com a gente, né? Nosso estilo é a coisa mais comum, né? Mas aí quando a gente vai pra esses outros espaços aí, tipo, fica muito nítido que a gente é, é diferente, né? É muito doido passar por essa experiência, né? Porque, mano, é isso. Se eu tô andando aqui na minha rua, eu sou uma pessoa comum, né? Ninguém nem imagina, tipo, vai olhar pra mim e pensar alguma coisa. Tipo, ah, esse moleque estuda na USP, esse moleque, sei lá, é, é youtuber. Eu sou uma pessoa comum, né? Inclusive pra polícia, né? Agora, se eu chegar lá, eu não sou uma pessoa comum. Eu sou... Assim, sem eu querer, as pessoas elas vão me reparar, elas vão notar em mim E, e, e elas vão trazer toda uma bagagem de preconceitos, de estereótipos, né e, e o primeiro deles é de não achar que eu sou aluno, né Porque a USP é uma universidade muito aberta, né Então você pode entrar lá muito facilmente né? Os portões estão abertos, você pode, qualquer pessoa que quiser entrar lá, pode entrar Pode ir até assistir aula né, em algumas faculdades, né? Na minha, por exemplo, na Fefeleche, pode sentar lá assistir as aulas se quiser então as pessoas estão acostumadas a ver pessoas que não são alunos circulando lá por dentro. O engraçado é que justamente as pessoas que não são alunos, geralmente elas têm a nossa aparência, a nossa estética, porque são o quê? São os trabalhadores, né? Ou são as pessoas da comunidade que mora ali do lado, né? Que tem a favela ali do lado da, do meu campus, que é a São Remo, E elas usam o hospital universitário que tem lá dentro. E, enfim, tem alguns moleques que ficam lá brincando, lá dentro do, do prédio também. E, então acontece muito isso, das pessoas... Ou elas não acreditarem mesmo, ou elas duvidarem que eu sou aluno, né? E isso é, já aconteceu de, de perguntarem mesmo, né? Tipo, você é aluno? O que você está fazendo aqui? Como já aconteceu de uma experiência muito assim, muito zoada, tipo, do, do funcionário, me, vim fazer praticamente um questionário, né, pra eu comprovar que eu era aluno, ele veio me perguntar qual era, quais eram as salas que eu estudava, quais eram as matérias que eu fazia, quais eram os nomes dos meus professores, ele queria que eu soubesse tudo ali, né, para provar para ele que eu era aluno, e tipo, mano, primeiro que, como eu falei, a universidade é pública, ela é aberta, qualquer um pode entrar, mesmo se eu não fosse aluno, ele não tem direito de, de ficar me perguntando, essas coisas. Já parei para ler o comentário aqui, é eu me distraí. Enfim, é, já aconteceu da questão da polícia também, como eu falei. de é, Não só comigo, né, mas com amigos também. Acho que dá para eu, eu falo, de certa forma, por eles também, né. Porque eu não quero individualizar muito a situação. Como eu falei, eu não gosto muito desse negócio de, de tratar como se eu fosse o único funkeiro lá dentro, né. Felizmente eu não sou o único, eu tenho alguns amigos também lá dentro. Em vários cursos, né, tipo... Desde astrofísica lá até todos os cursos, mano, medicina, direito, whatever, a gente tá lá. E, e aí eles sempre me contam das experiências deles, né? Até pra eu poder estar tá compartilhando, né? Quanto mais relatos eu tiver pra compartilhar melhor, pra mostrar como essa situação lá dentro é bastante foda, né? Então já tive amigos que foram agredidos pela polícia lá dentro. Tenho amigos que já foram... Enfim, em né? experiências A questão dos professores especificamente Que eu posso falar assim é, Em relação a mim é, Pelo menos Eu não, não tive uma experiência de professores me fa Falando alguma coisa assim pra mim especificamente Ou duvidando da minha capacidade Em particular Porque na FFLEG Os professores são muito distantes dos alunos né? Então tem duas coisas né? Em primeiro lugar isso né? Os professores são muito distantes dos alunos Você tipo, nem, praticamente nem ninguém fala eles nem sabem seu nome nem nada, acho que na USP de um modo geral e em segundo lugar, na Fefeleche, na, nas sociais pelo menos Tem um negócio assim, que eu percebi ao longo do tempo, né? De como que o preconceito se manifesta ali Onde as pessoas são muito discretas, sabe? Sabe aquela classe... Aquela... assim, acho que, mano, esse negócio do pessoal da classe média de um modo geral, né? Eles são preconceituosos pra caralho, mas eles são discretos Porque eles são ensinados a ser discretos, né? Porque o pessoal sempre me pergunta também sobre, por exemplo, a questão da homofobia, né? Ah, é, é diferente, né, homofobia no meio de classe média, no meio, sei lá, periférico. A diferença, mano, a diferença, assim, todo mundo é preconceituoso, seja pobre, seja de classe média, mas a pessoa pobre, ela geralmente não é ensinada a, a, se, a ficar calada, né, ela fala o que vem na cabeça mesmo, a gente fala pra caralho, né. O pessoal de classe média é ensinado a ser discreto, né, isso em relação a tudo, seja em relação a homofobia, ao machismo, a não sei o quê. mas em alguns momentos eles vão falar, em alguns momentos eles vão demonstrar mesmo que eles não falem diretamente, falem de uma forma subliminar, você vai perceber. Você percebe que você está sendo tratado de uma forma diferente, né? Então os professores, como eu falei, eles não são muito de falar as coisas diretamente assim, mas mano, às vezes, né? A gente sabe que um olhar vale mais do que qualquer palavra, né? Então pelo olhar da pessoa, a gente já percebe como que ela está vendo a gente, né? Então assim, eu essa questão dos olhares é uma coisa que pega muito para mim, porque eu sempre, enfim, desde de muito novo eu passo por outros tipos de preconceito, né? Então eu sempre eu aprendi a, a perceber muito os olhares das pessoas e, e interpretar o que eles significam. E, e a forma como as pessoas me olham na USP, assim, é, é absurda, sabe? Tipo, seja dos professores, seja os outros alunos é olhares de... desde surpresa, espanto, até mesmo medo, até nojo, sabe? Tem pessoas que olham com as caras assim, mano, é horrível, né? Mas enfim, é, por mais que os professores assim, nunca tenham me falado nada individualmente, assim, é, acontece muitas vezes eles falarem em comentários em relação às pessoas pobres de um modo geral que você se sente né, ofendido, porque você sabe que você está naquele meio, porque eles falam como se a sala inteira não, não tivesse pobres ali, né? Na visão desses professores, eles ainda estão com a cabeça que eles tinham, sei lá, 10 anos atrás, porque muitos deles são mais velhos, eles estão dando aula na USP há 10, 20 anos, e aí, 5 anos atrás, não tinha ninguém, não tinha gente preta na USP, tipo, 1%, sei lá, não tinha gente pobre na USP, 5 anos atrás. A sua câmera virou. É... <risos> então e aí assim então e aí agora que mudou isso né agora eu quero dizer em peso claro que tinham pessoas negras e pobres antigamente mas como eu falei eram muito poucas né foi principalmente a partir de 2016 para cá com o sisu em 2018 com as cotas raciais que começou a mudar em peso então eles não estão acostumados com isso ainda né conviver com pessoas negras e da periferia é uma realidade nova para eles então eles ainda estão vendo, né, aprendendo a lidar com isso. Então, por exemplo, né, eu, eu lembro de um professor que no período das eleições, né, ele fez um comentário que, tipo, mano, aquilo me marcou, né? Ele tava falando que os professores eles gostam de ficar falando assim antes de começar a aula, ficar falando do dia a dia, da vida, não sei o quê, né? E aí um professor estava falando da, das eleições, aí ele falou, né, ah, então, né, o Haddad, mano, ele não vai conseguir, né, os votos do Lula, porque o o Lula tem cara de pobre, o Haddad não tem cara de pobre, o Haddad não fala tudo errado, né? Tem que falar tudo errado para você, para as pessoas verem que você é pobre. Eu fiquei tipo, mano, olha o tanto de merda que ele falou nessa frase, desde cara de pobre até falar tudo errado, né? Ele falou basicamente isso, não lembro exatamente como foi, mas porque pobre fala tudo errado. Imagina a pessoa pobre dentro daquela sala ouvindo uma coisa dessa, sabe? Mas enfim. E tem um amigo meu, né, que ele especificamente já passou por uma situação bem particular com o professor, né? Ele... a professora, na verdade. Ele falou que, tipo, ele também tem esse estilo, funkeiro e tal, né? Só que ele estuda na EASH. E ele falou que uma vez a professora, tipo, literalmente perguntou pra ele. Você é aluno? Por que, que você tá aqui na sala? Tipo, imagina, você tá numa sala universitária, sabe, que é cheia, cheia de gente. O professor vai especificamente em você, te querendo saber se você é aluno, sabe? Mano, é uma situação tão constrangedora, mas enfim. E aí, só pra terminar mesmo, teve um outro amigo meu que o professor falou pra ele que ele tinha cara de noia esse assim, mas para mim é o caso mais extremo que, que eu já ouvi assim, um professor universitário falando para você que você tem cara de noia, sabe, mano? É, é, é um nível absurdo, sabe? Da USP, né? Da USP. Mas aí como eu falei, é isso é em outros institutos, na né? o pessoal é totalmente, né? Discreto, eles sabem se falar bonito, né? Então eles, eu tenho certeza que eles pensam a mesma coisa, só que eles não falam, né? E esse é caso bom. que eu falei, acho que foi na veterinária, se não me engano. Sim, é porque a Fefeleste é, ela é o campus é, que tem os esquerdistas, né? Que é a esquerda branca que a gente critica, né? Então, a esquerda branca, por mais racista que ela seja e que ela sabe que ela é, ela tem a obrigação de fingir costume, que é o que eu costumo chamar de pacto narcísico da branquitude. Porque eles são racistas, mas eles não podem demonstrar o racismo deles. E isso é um perfil muito claro da esquerda branca, que é o que permeia nas universidades de humanas, das universidades públicas, né? E quando sai do campus de humanas, aí é a ladeira abaixo, que é igual você falou, dos seus artigos <risos> na, classe, na VET, nos outros campos. É bem pior porque, politicamente falando, esses outros cursos não são obrigados a manter esse pacto narcísico de branquitude. Eles vão falar mesmo, né? E é lamentável, porque vai ter que aturar, né? Vai, que, vai se estimar, mas vai ter que aturar, né? Eu tô é vendo uma galera aqui mandando várias mensagens, mas eu vou seguir com a entrevista e aí depois eu vou parar e vou pedir para vocês mandarem perguntas e aí o Tiago vai respondendo, tá bom? É uma coisa que sempre me irritou profundamente, que sempre foi um incômodo comigo, Tiago. Era o fato de quando eu conseguia algum prestígio dentro da universidade, por exemplo é, Eu entrei, eu fui durante dois anos, eu fui pesquisadora do PIBID Que é uma iniciação científica na área da docência, só que no campo da educação Para a galera da pedagogia, né? O estudo pedagogia e aí eu entrei no PIBID. Então eu... E o PIBID é bolsa CNPq, então são pouquíssimas pessoas que fazem parte. É, tem um... Os alunos são selecionados. Então são alunos... É a seleção da seleção, né? Esses projetos de iniciação científica na universidade. E eu consegui entrar em uma dessas bolsas, né? Eu fui pesquisadora do PIBID durante dois anos. E aí, quando eu entrei no PIBID... Teve uma situação muito estranha que me incomodou, que me trouxe um incômodo de que a gente foi apresentar um simpósio, né? E eu coloquei a camiseta do Cipide e eu fui para a Unifesp do Campo São Paulo, que é o campo de medicina. E aí, chegando lá, algumas pessoas que já eram estudantes daquela universidade, do Campo de São Paulo, quando eu estava entrando na faculdade, eles me perguntaram se eu era... Aí eu... Cara, eu tô com a blusa do PIBIC, você tá importante pro aluno, sabe? Aí eu falei, só eu vim apresentar o simpósio e tal, eu expliquei que eu tava indo lá para apresentar os resultados da minha pesquisa. E aí eles começaram a me parabenizar num livro, tipo, nossa, parabéns! Você é inteligente, como se fosse uma novidade. Eu estava tudo bem que é uma novidade, uma mulher negra apresentando um simpósio numa universidade elitizada. Mas eles estavam falando como se fosse algo incapaz, algo surreal. E aquela parabenização toda me irritava porque era como se eu fosse a única capaz, tipo, olha de tantas faveladas de tantas mulheres negrinhas da periferia você conseguiu, nossa parabéns, isso sempre me incomodou bastante e eu queria que você falasse um pouco sobre esse sentimento das pessoas de se surpreender de ficar surpresa ao ver que um funkeiro tem capacidade, intele capacidade intelectual suficiente para acessar uma das principais universidades do país, junto já para a gente puxar um pouco para o discurso sobre meritocracia, né? Porque no final das contas, são textos que tipo, nossa, parabéns, você mereceu, agora você é diferente. E olha, vocês que vêm da periferia, como ele conseguiu, vocês também podem conseguir. Então esse discurso de parabenizar de uma forma pejorativa... E esse curso meritocrático um Imposto pra gente Sempre me incomodou bastante E eu queria que você falasse um pouco sobre isso uhum. Não, Muito bom esse assunto Dá pra puxar muita coisa importante daí Porque a gente na, na universidade, mano A gente percebe que o pessoal lá Que não é da periferia Eles têm uma visão muito mística da periferia Uma visão muito, sei lá, fetichizada Principalmente nesses cursos de humanos Sabe? Mano a gente, assim, quando a gente fala de, de preconceito na USP, né? Tem muita gente que acha que, sei lá, é aquilo, né? Na Fifeleste não tem preconceito, né? O preconceito você vai ver na medicina, na, na, na engenharia, né? Eu tenho um professor que. Não vou ficar citando nomes, né? Mas ele falou que, não, a Fifeleste é elitista? A FIFA Leste é racista? De jeito nenhum. Aí tipo, mano, você é um homem branco de classe alta, ouve a gente que é negro, pobre, periférico, etc, e tá falando que esse lugar é extremamente hostil, porque ele é. Só que a forma dele ser hostil é diferente, como eu falei. Aqui as pessoas sabem ser discretas, mas elas ainda reproduzem o preconceito e a gente percebe, a gente se sente desconfortável. E esse negócio de ter uma visão mística, fetichizada, exótica, essa é a, palavra, a melhor palavra, uma visão exótica da periferia, é extremamente forte ali na Pepeleche, né? Porque o pessoal, muitos deles são engajados na política, né? Igual você falou, essa esquerda branca, né? Classe média, universitária. E tem esse lado importante, né? De querer agir politicamente, mudar a sociedade, isso é ótimo, né? Só que o, o, o triste é que eles querem, muitos deles, né? Querem mudar a sociedade de cima, né? Então eles acham que eles são essa elite intelectual que vai levar o conhecimento para esses pobres e ignorantes, né, na periferia e, e, e aí acontece a mudança, sabe? Então eles não entendem que a gente, todos, não estou falando só de mim, de você que está na universidade, todos nós temos inteligência do caralho, a gente tem capacidade para caralho. O que falta são as oportunidades, mano. O que falta são as as referências, é um espaço para a gente demonstrar a nossa capacidade, sabe? Porque o espaço, as oportunidades que você tem na periferia são, assim, né? Enfim, a gente sabe quais são os caminhos comuns a se seguirem na periferia. O caminho da educação, infelizmente, é, pouquê, é minúsculo. O caminho, sei lá, da, da arte, né? Então, quantos talentos aí que não vão estão sendo desperdiçados na periferia? Pessoas que poderiam estar sendo grandes estudiosos, né? Músicos, artistas e... Estão na miséria, estão sendo morto pela polícia, enfim, né? Eu acho que as pessoas têm que quebrar essa visão exótica da periferia de que lá... De que lá não, né? De que aqui na periferia não tem pessoas capazes, inteligentes. E é daí que vem essa surpresa quando eles conhecem a gente, né? Tipo, meu Deus, nossa, como assim alguém com a sua aparência é inteligente, sabe falar, sabe se comunicar? E já me falaram isso, literalmente, com essas palavras... Né, tipo, você não é da periferia. Eu falei, por que não? que você sabe falar direito. Foi essa a justificativa da... Mano, eu fiquei assim, eu não soube nem o que responder, sabe? Eu fiquei, qual que é o nível de distanciamento da realidade que uma pessoa tem pra falar que a pessoa não é periférica porque ela sabe falar direito? Falar direito? O que é falar direito, né? Enfim, e é o que eu falei, eu venho falando desde o começo da live, tem várias pessoas periféricas na USP, com o meu estilo ou sem o meu estilo, sabe? Pessoas assim, numa condição ainda mais vulnerável que a minha, tá ligado? Pessoas que, sei lá, vieram muito mais pobreza, que vieram, sei lá, do interior do Nordeste, sabe? Então, enfim, é, é, o pessoal tem uma visão muito distorcida da realidade, né? E aí entra essa questão da meritocracia, né? É, como eu falei, falta pra gente oportunidades, falta referências, Falta base, né, mano? Então, capacidade todo mundo tem. Não tem esse negócio de também. É, ah, porque fulano não se esforçou, fulano não, não, é incapaz, aqui, é mano, todo mundo tá se esforçando, sabe? Não, não, e quem não tá se esforçando é porque não, não, não vê motivo na vida, sabe? As, é normal as pessoas não terem. Normal, entre aspas, é comum as pessoas não terem um, sei lá, um, um sentido pra vida delas, porque, mano, na periferia você não tem espaço pra, pra sonhar, pra pensar no futuro, sabe? Você. Na maioria das vezes tá pensando no presente, no agora, sabe? Eu vou ter comida amanhã? Eu vou ter casa amanhã? Será que eu... Sabe, eu já, eu já fui despejado de casa quando eu era moleque com a minha família porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, sabe? Na mesma época, sei lá, a, a, o meu pai tinha uma loja de tecido, a loja faliu, a gente ficou sem, sem dinheiro para comida, tá ligado? Teve que depender de doação da igreja. Imagina uma pessoa nessas condições, sabe? Eu não sei se eu vou ter comida amanhã, não sei se meu pai vai ser demitido do emprego amanhã, não sei se eu vou ser despejado de casa amanhã, aí eu vou ficar pensando na universidade, sabe? É tipo, infelizmente a universidade ou a vida acadêmica, intelectual, é uma abstração para a maioria da população. Se a gente falar academia, a maioria das pessoas nem sabe que a gente está falando de universidade. A academia para as pessoas é onde faz exercício, musculação. Então a universidade é extremamente descolada da realidade da população, sabe? E pensar no futuro, pensar em estudar, em ser um acadêmico, qualquer coisa assim, sabe? Não faz sentido para as pessoas, né? Eu mesmo eu só quis fazer a universidade porque o meu pai botou na minha cabeça a ideia, falou, você vai fazer a faculdade sabe então eu falei ah tá bom eu não sabia por quê mas ele colocou na minha cabeça então eu aceitei e a maioria das pessoas não tem alguém que faça isso por elas né então eu não sabia nada sobre a USP eu não sabia nada sobre a universidade é, eu só fui saber mesmo depois que eu entrei então é o que eu falei era uma abstração para mim você falar para mim que a USP é a melhor universidade da América Latina eu ficava que que bosta isso significa né não significa nada para mim eu não sei Tipo, o que, que eu sei que é estudar? Estudar pra mim é ir a escola, sentar lá e, e copiar o texto que o professor passou na lousa, sabe? E aí você fala que existe uma universidade onde você vai ter acesso à pesquisa científica e não sei o que, não sei o que. Infelizmente a maioria das pessoas não, não vê sentido nisso. Elas vê sentido em ter um trabalho, tem dinheiro na, na, no bolso para comprar comida, para pagar o um aluguel e infelizmente... Essas necessidades que, que impedem a gente de falar nessa merda dessa meritocracia, né de que as pessoas não estão se esforçando, não estão entrando na universidade porque elas não querem, né, mano? Você não deu nenhuma oportunidade, você não deu motivos para elas quererem entrar na universidade, você não dá referências porque elas não conhecem pessoas parecidas com ela, ou do círculo social delas que ascenderam socialmente graças ao estudo. Então, essas pessoas já estão tá mil metros atrás do, do branco de classe média, que desde que nasceu, já, já, os pais já tinham ensino superior, os avós, e, e, e estudou em escola boa, fez cursinho particular, sabe? Então, não tem sentido, não dá para comparar de jeito nenhum, e não dá para desmerecer essas pessoas que não estão conseguindo entrar, e não dá para também tratar a gente que conseguiu entrar como ícones assim, né? Olha lá, né? ele conseguiu, então qualquer um consegue, ou então, tipo, a ele sei lá enfim né essa questão que a gente estava falando de de exotificar a gente é isso não genial você já entrou um pouco na próxima pergunta mesmo que eu ia fazer é, eu li uma matéria sua para o portal Condzilla onde você fala que se não houvesse universidade pública você não estaria graduando porque não tem como pagar e você falou um pouco sobre o acesso da educação, né? E eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, que você falasse um pouco sobre as dificuldades de acesso à educação de qualidade para pessoas periféricas aqui no Brasil. Uhum. Então, sobre essa resposta, né? Assim, não sei se necessariamente eu não estaria fazendo, não conseguiria pagar, porque a gente sabe que tem a questão da bolsa, né? Tem a questão de... Enfim, né? às vezes... Nem é tão caro, assim, alguns cursos, sei lá, mais baratinhos, mas... É, enfim, é porque aí já entra num outro debate sobre a questão do, do ensino privado, né? Porque a gente vê que existem universidades privadas, particulares, muito diferentes. Tem aquelas que são de elite, tem aquelas que são é, mais básicas, né? E aí... O ensino nas duas é diferente, o acesso a elas é diferente, né, e os objetivos delas também são diferentes, né. Se a gente fala de universidades particulares elitizadas, como FGV, Mackenzie, é, a outra acho que é ESPN o nome, enfim, tem essas aí, né, é, PUC também, né, é, você vê que quem entra ali é, é os ricos, né, mano que eles pagam, né, a mensalidade de 5 mil reais, não sei o quê. E, muito, e, e, assim, na pública também, né, nessas públicas elitizadas, quem entra geralmente são ricos também, mas acho que o, essas particulares é talvez ainda pior a situação, porque é, é os ricos que não querem se misturar com, com os pobres que estão na pública, né, daí eles vão para essas mais elitizadas. Só que também tem as particulares mais básicas, como eu falei, onde a mensalidade é mais razoável, né, e a pessoa ela geralmente está trabalhando para pagar pelo curso né? então ser trabalho o dia inteiro né pessoa pobre periférica nessas faculdades Unipe Uninov, São Judas né que se proliferaram assim né nas últimas décadas né de 2000 para cá é, é surreal né enfim é, então você vê um monte de pessoas é, da periferia entrando nessas universidades mas é o que elas trabalham o dia inteiro e à noite, né, elas vão lá e fazem a faculdade que elas estão pagando. Então, você está pagando com a alma, né? Você está pagando duplamente, sabe? Então, é uma situação triste, mas... É, assim, óbvio que é bom que a pessoa esteja estudando, né? Não estou desmerecendo. Mas qual que é o problema disso? É que essas faculdades, elas estão mais preocupadas em, em... Em vender diplomas, basicamente, do que em... Sei lá, em realmente formar, intelectualizar aquelas pessoas, sabe? Então... É uma lógica de mercantilização da educação, né? Se transformar a educação numa mercadoria. Então, enfim, né? É... Eu ia fazer uma introdução, mas acabei falando bastante. Mas é um assunto importante, eu acho, de falar, né? Porque tem a ver com a outra parte da pergunta de... do acesso, né? Das dificuldades do acesso para gente no ensino superior. Porque a gente não consegue, na maioria das vezes, entrar nessas universidades públicas, né? É... Que são elitizadas, isso é extremamente contraditório, porque a gente estudou em escola pública e a gente não consegue entrar na universidade pública. A gente tem que entrar na universidade privada, que é. é o ensino é, é, não é tão bom, muitas vezes, quanto da universidade pública. E aí as pessoas que estudaram na escola particular elas entram na universidade pública, né? Enfim. E. Calma, tinha, algum... tinha alguma outra parte na pergunta? Acho que eu esqueci respondi é tudo. a dificuldade do acesso à educação de qualidade mesmo, e você fez uma, um panorama muito importante, porque é isso, né? É, vende de ser a falsa ideia de que essas universidades particulares... Porque a gente sabe que existe uma elite, né? Então, é, existe uma elite pensante no nosso país. E essa elite está presente em algumas instituições, e é essas instituições que a gente faz parte... E aí vem o processo de mercantilização da educação que vende um, um, um, um, um curso né? para a pessoa se profissionalizar com uma falsa ideia de sucesso. Porque, por mais que a pessoa seja capaz, seja extremamente inteligente, se esforce para pagar, para é, manter os seus estudos dentro daquelas universidades particulares menos renovadas, renomadas, a gente ainda... O celular está descarregando. A gente ainda sabe que existe uma elite na educação, né? Então, uhum. é... vende-se uma falsa ideia de uma educação de qualidade por dinheiro, né? E infelizmente Exato. é a galera da periferia que está comprando esse discurso, porque grande parte da periferia está estudando nessas universidades particulares. E foi o recorte que você trouxe que foi perfeito. Pessoas que passaram a vida inteira estudando em escola pública... Quando chega no ensino superior tem que pagar E aí as pessoas que passaram a vida inteira estudando em escolas particulares Quando chega na graduação estudam numa universidade pública Porque a gente sabe que a qualidade de ensino é muito melhor né? Então ainda assim a gente tem alguns avanços E é levar a periferia em massa para dentro dessas instituições Porque é onde vai começar as transformações mesmo né? se um jovem da periferia tem disposição para trabalhar o dia inteiro e depois estudar, se o Estado dá a condição desse garoto ou dessa garota de estudar o dia inteiro numa universidade de qualidade com bolsa auxílio com auxílio permanência com tudo que nós temos por direito é, a gente vai conseguir avançar né? mas ainda tem muita coisa né, para a gente conseguir avançar e precisamos de mais políticas públicas, precisamos de mais é, acesso à educação, como cotas, cotas de escola pública, cotas indígenas, cotas para negros, que a gente vai conseguir levar o nosso povo em massa para esses espaços. É, ainda assim, falando sobre pessoas da periferia e principalmente funkeiros, né, como nós, é, eu queria que você falasse um pouco de que maneira nós, funkeiros, que conseguiu acessar esse espaço de elite universitário é, pode contribuir com a emancipação educacional é, de jovens da periferia Uma vez que nós conseguimos acessar um espaço educacional elitizado Onde nós sabemos que infelizmente poucas pessoas como nós é, estão acessando Eu gostaria de saber de você quais caminhos que a gente poderia recorrer para conseguir emancipar jovens como a gente, para conseguir estar em espaços como os que a gente ocupa? Eu acho que a gente que está na universidade, né, a gente tem a obrigação de trazer, de tirar aquele conhecimento lá de dentro, mano, e trazer de volta para a periferia. Né? É uma obrigação nossa. Eu não me vejo acessando esses espaços e, e me conformando, sabe? em estar tá neles... E, e os meus não estarem lá dentro, né? É uma inquietação que eu tenho desde que eu entrei na USP, né? De, de me sentir muito sozinho, apesar de ter outros amigos periféricos lá, como eu tô falando, né? Ainda assim saber que quando eu voltar para minha quebrada, os meus amigos vão estar em outra condição, né? Ou eles estão nessas universidades particulares, né? Ou eles, a maioria, a minoria, né? Porque a maioria não, tá, a maioria não quer estudar depois que se forma, né? Tá trabalhando em algum subemprego, né? Tá, terminou a escola e está, sei lá, trabalhando nesses aplicativos de entregador, ou enfim, né, em outra condição precarizada. Ou enfim, as meninas, né muitas das meninas que estudaram comigo são mães. Então isso, não julgando, obviamente, mas... É, Para muitas, isso foi um entrave na vida delas. Porque elas, sendo mãe, muitas vezes, na maioria dos casos, os caras abandonaram, né? Elas têm que ficar sozinha cuidando dos filhos. E aí ela não pode fazer a faculdade. Poder pode, né? Mas muitas acabam não fazendo. E desistem do sonho por causa disso. Mas, enfim... É... Nossa, esqueci até qualquer pergunta. Ah, lembrei. Então, é, então, assim, mano, eu nunca me conformei com isso, né? De, de saber que eu tô lá acessando um conhecimento, assim, inimaginável... E, e, e aceitar que a maioria das pessoas não tá, né? Então, o máximo que eu posso fazer para compartilhar esse conhecimento, e não só o conhecimento, mas compartilhar a, o desejo de estudar, né? Porque eu acho importante a gente fazer também o trabalho de plantar sementes, né? Não é só você dar é, o conhecimento, assim, né, diretamente na mão da pessoa, ó, é isso aqui, acabou. Mas se você não tiver plantado nela também um sentimento de que estudar é importante, eu quero estudar, sabe? Ela não vai querer ver aquele conhecimento que você está tentando passar, né? Eu falo isso, por exemplo, na né, questão de cursinho popular. É, é uma das melhores formas que a gente pode contribuir com isso, né? Com a emancipação das pessoas na periferia e, e para compartilhar esse conhecimento que a gente pega na universidade, né? É, porque quando a gente está num cursinho popular, é isso, mano. A gente está lá de igual para igual, né? periférico, pobre periférico, com outras pessoas que estão querendo estudar, estão querendo entrar na universidade, e você já teve naquela posição, né? Porque eu, particularmente, eu fiz cursinho popular para entrar na USP, né? Então é isso, você tem, como eu falei, a obrigação de, de tirar aquele conhecimento lá de dentro, do jeito, do jeito que você puder, sabe? E, e incentivar as pessoas a entrarem lá dentro. Então, tem a questão do cursinho popular, como eu falei, tem a questão, no meu caso, do canal no YouTube, né, que eu tenho esse canal, né, um dos principais objetivos é justamente esse, é mostrar para as pessoas na periferia que elas podem sim estudar e podem acessar as universidades elitistas, que elas podem ser intelectuais, que elas podem se engajar na política, que elas podem debater sobre política, né, e enfim, e, e eu acho que enquanto funkeiros, né, porque eu falei muito enquanto periféricos, pobres, mas enquanto funkeiros isso e se proporciona que a gente atinja um outro público ainda, né? Porque as pessoas na periferia não são uma coisa só. É igual o Mano Brau falou na entrevista lá no Roda Viva em 2007. Mil pessoas na periferia são mil cabeças diferentes, mil mentalidades, mil visões de mundo diferentes, né? E o nicho que é o, o grupo, né? Que é menos acessado né, pela informação... Pela informação, não. Calma, eu quis dizer, o grupo que menos... Que tem menos pessoas olhando para eles. Geralmente é justamente esse grupo, né, das pessoas que são fanqueiras que estão né, num, nessa cultura, né. É, eu quero dizer assim, né, o que, que eu quero dizer com isso? Se a gente for ver aquilo, né, das pessoas que estão na universidade, que são da periferia, as que têm a nossa aparência, que são fanqueiras etc., são a minoria da minoria da minoria, sabe. É quem ainda... é, é o famoso aluno problema da sala de aula que o professor não, não aguenta mais... É os alunos do fundão da sala, que passam o dia inteiro de fone ouvindo música e o professor desiste dele. Ou a direção só repreende ele dá a suspensão todo dia, toda semana. Enfim, é, é aquele grupo de alunos, né seja da escola, da, da sala, da rua, do bairro, que, que é considerado mais, sei lá, um problema, que não quer saber de nada. né Então... É além da gente ser periférico, a gente também mostra que a gente também é funqueiro, a gente também gosta de ir no baile, a gente também dança, a gente também bebe, né, então a gente já quebra outros estereótipos, porque tem esse problema também, da pessoa universitária, tipo, muitas vezes ela passar a visão de que para você poder ser universitário, você ser sei lá um militante político você tem que seguir um padrão né você tem que se vestir assim você tem que falar desse jeito você não pode frequentar esses lugares você não pode gostar de tal estilo musical o preconceito que a gente sofre por gostar de funk você sabe como é que é né porque é considerado uma uma cultura inferior ou nem cultura é considerado né então nossa você gosta de ouvir isso sabe mas é tão machista mas é tão faz apologia a não sei o quê não sei o quê não sei o quê e a gente mostra que, mano, você pode gostar de funk, você pode ir no baile, você pode fazer tudo o que você quiser. E ainda assim, tá na universidade, tá na USP, tá num, numa boa profissão, tendo sucesso na vida, entendeu? Então, é isso, mano. A gente tem um papel muito importante pra cumprir. E a gente já tá cumprindo. É, a estética, ela é o, é o cartão de chegada, né? É... Isso. Fazendo, um fazendo uma comparação com o que o funk é hoje, é, eu gosto muito de comparar o movimento soul-funk quando ele surge nos Estados Unidos no final do, da década de 60, no início da década de 70. O movimento soul ele vira um fenômeno cultural nos Estados Unidos justamente por conta da estética. Então, é, a estética black impactou muito forte a sociedade a ponto da sociedade se preocupar com o que era o movimento soul e o que era o movimento funk e se tornou o que reflete no funk carioca que consequentemente reflete no que o funk é hoje, né? Porque no começo dos anos 60, no final dos anos 60 começo dos anos 70 foi a época da luta de Malcolm X, Martin Luther King. Então, mostrar a estética negra naquela, naquele momento era muito impactante, né? E o movimento funk, Soul, fez isso. E hoje o movimento funk carioca, que é esse movimento funk brasileiro, é, proporciona pra gente, né? Se antes nos Estados Unidos era o Black Power, hoje pra gente é o Juliette. É a, é a camiseta do time, que marca um estigma social, né? Então, a, a estética é um impacto muito grande E a estética do funkeiro é subversiva, né? Dentro da universidade Porque as pessoas ainda não se acostumaram com funkeiros intelectuais Mas vão ter que se acostumar, porque da onde a gente tem mais E ou aceita ou sai fora Bom, nice. agora a gente já está chegando no final da live. Eu queria que vocês mandassem algumas perguntas para o Tiago responder. E já chegou uma aqui. Esses esquerdistas de classe alta que querem mudar a realidade da periferia, das periferias exóticas. O que fazer para eles nos darem voz ao invés de permanecer no nosso local? Pegar. Uma pergunta do Diego. Então, é uma boa pergunta, mano, porque eu também é, me pergunto isso todo dia, né, e eu, eu tento lutar por isso, né, porque é muito lamentável as pessoas de esquerda que, sei lá, são brancas, de classe média, ricas, elas não entenderem que, que já passou da hora de dar mais espaço para a gente falar, para as pessoas pobres, negras, periféricas, sabe? Porque é muito falado sobre a questão da classe trabalhadora, da periferia. Mas, mano, a gente já está aqui, a gente tem voz para falar também, né? Beleza, vocês estavam falando por nós até agora, né? Que a gente não estava conseguindo falar, mas a gente já está falando. Então vamos dar esse espaço, sabe? Porque, é, principalmente se a gente quiser é, atrair... A, a periferia, a classe trabalhadora Para o nosso lado, né? seja para o lado da esquerda Seja para o lado do, do estudo Da universidade É importante ter referências né? É importante ter pessoas em quem eles vão se enxergar né? Então acho muito lamentável né, Que a gente percebe Que a esquerda, assim, de um modo geral ela hipervaloriza figuras brancas né, Figuras aí de classe média E, neg e negligencia muito figura, é, Pessoas negras né, Seja político, seja intelectuais Seja figuras públicas Os negros, sempre, negros periféricos Sempre são colocados em segundo plano né. é, é aquilo, né? De, tipo ah, talvez, Acho que você não tem uma coisa tão importante assim para falar né? Então só o fato da, da pessoa ser negra Ser periférica, sei lá, ser LGBT Ser mulher também ela já vai carregar um monte de dificuldades ali dentro, né? Porque as pessoas olham para a gente e automaticamente já imaginam que a gente não tenha nada de útil para falar, né? A gente não tem uma capacidade igual a deles para falar alguma coisa interessante. E Muitas vezes a gente fala uma coisa muito mais interessante, mais pertinente do que eles, né? Mas as pessoas ainda preferem dar destaque para o branco, né? Para o burguesinho, para o playboyzinho, para falar a mesma coisa ou até menos do que a gente falou. E é uma luta, como diz a Angela Davis, é né? uma luta constante, mano. A gente tem que, infelizmente, é, arrancar esse espaço deles, porque eu acho que se depender deles, eles nunca vão dar esse espaço pra gente falar. Alguns dão, né? Muitas vezes a gente tem muitos aliados também, acho que a gente não pode ter esse pensamento também separatista, de achar não, é, sabe? Mas tem aliado sim. Mas infelizmente muitos não estão não querendo se ceder A gente tem que continuar batendo e, e chutando a porta mesmo E mostrando que a gente tem capacidade e, e, e conquistando esse espaço que já é nosso por direito né Sim, é o que a gente chama de pacto narcísico da branquitude né? A gente já está com quatro minutos para acabar a live E aí eu vou ler mais uma pergunta da Fernanda Inclusive, Fê, beijão Satisfação de ter você aqui. Tem uma live com ela aí, viu? Nossa Depois vocês olhem lá no meu site, perfil. Panqueira acadêmica, formada em letras também, sensacional. E ela deixou uma pergunta aqui: Tem medo da monitoria do TCC ou ainda no mestrado por causa da negação à academia dos professores? Eu vou pedir para você responder essa pergunta da Fê. Bem rapidinho, porque a gente tem três minutos E aí você já finaliza Com algumas considerações finais Porque a live vai cair daqui a pouquinho Então Essa pergunta é complicado de responder Por quê? Porque eu não tenho TCC No meu curso não, A gente não tem que fazer TCC Lá em Ciências Sociais na USP Então isso não é uma preocupação para mim é... Então eu não sei muito bem o que falar, mano eu Acho que não tenho como responder Essa pergunta, né? Você quer falar, Renata? Se então, pode... eu também ainda não fiz TCC, mas eu já tive algumas experiências do tipo com pesquisa, né? Eu fiz PIBID na Lei 10639, que é a lei que estabelece todas as instituições de ensino, a obrigatoriedade do ensino da cultura brasileira. Eu tentei relacionar o PIBID com a cultura do funk. Né? A Lei 10639 com a cultura do funk. E aí, quando eu apresentei isso com um professor, ele meio que torceu o nariz, do tipo, como assim você vai falar de funk, cultura negra, ele a três E aí, ele colocou um monte de empecilho para mim não falar sobre. E aí, eu já desanimei, não de fazer isso, porque vai ser o tema do meu TCC, mas eu desanimei de fazer com ele a pesquisa, porque... Eu não vou entregar uma sabedoria tão grande para um professor tão medíocre. Então é uma coisa que a gente também precisa fazer dentro da universidade, é saber valorizar os nossos saberes. E não entregar na mão de qualquer docente racista que acha que está fazendo um favor para a gente. Tiago, a gente tem um minuto e eu quero que você dá as suas considerações finais para a gente se a live. Quero agradecer aí pelo espaço, né? Foi uma conversa muito da hora, mano. E agradecer a Renata pela mediação também foi incrível poder compartilhar esse espaço aqui com você. E agradecer também todo mundo que participou aqui, né? Enfim, ainda tem muito pano pra manga sobre esse assunto, né? Dá pra falar muito ainda sobre educação, sobre funk. Então, já vou aqui deixar para vocês seguir o meu Insta, seguir meu canal também, né? Ambos se chamam Chavos da USP, onde eu tô sempre falando sobre esses assuntos. E é isso. Valeu. Gente! Muito obrigada, Tiago, foi uma honra, foi um prazer te conhecer Eu já conheço sua história, eu admiro sua caminhada, sua trajetória é incrível Está sendo uma honra, muito obrigada Fundação Perseu Abramo Muito obrigada Juliana e equipe Muito obrigada Reconexões Periféricas por abordar um tema extremamente importante é, Me sinto lisonjeada de estar aqui com o Tiago Torres Acredito que vocês acertaram nas pessoas, porque nós somos as pessoas ideais para falar sobre isso e é isso, gente. A nossa live já vai acabar e beijo pra vocês. Beijo,